A Ladybug tinha prometido proteger-vos? Pois mentiu-vos Contemplem a sua derrota Eu tirei-lhe todos os Miraculos E agora estou mais poderoso do que nunca Daqui em diante, atacar-vos a sem descanso Eu sou o monarca mais poderoso do que nunca Não estamos assim tão gastos Queres a prova? Tu nunca roubarás o Miraculos do rato no ar, nem o meu Está na hora de reescrever a história a mim não me perdeste Nós somos capazes Obrigada pela ajuda Estamos sozinhos tantas vezes Somos tu e eu, lembras-te? Os <risos> precisam de alimentos São meus escravos Vamos recuperar os miráculos um um. É muito perigoso Desta vez não vão vencer Eu sou mais poderoso A vitória do